A gente manda um vídeo de uns 15 segundos. É que eu vou gravar aqui, filho. Posso participar? Não, eu vou. Ah, é da Grava, Coloca o rosto. Hum. Bom, pessoal, vou continuar agora o nosso vídeo para chegar até a onda 1000. Vamos lá, nós estamos na onda 603. É, vamos gravar esse vídeo aqui. Inicialmente eu falei que ia ser em, em três etapas, mas vai ficar muito longo essa última etapa aqui, 400 ondas. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou gravar 200 ondas e depois eu gravo até onde eu conseguir chegar. Porque passando a mil onda ele fica um pouco complicado também. Eu tenho uma missão ali para cumprir, preciso vender torre para chegar até a mil. Mas isso daqui é simples, é vender uma torre e eu já consigo atingir essa meta. Estamos na onda 611. Nessa etapa aqui, eu vou chegar até a onda 800, tá bom, pessoal? Aí na última eu coloco, chegar na 900, aí depois eu vou de 900 até eu perder o jogo. Lembrando que o máximo que eu cheguei foi 830, pessoal mas vocês estão vendo meu layout, deu uma melhoradinha nas minhas torres também então aqui por enquanto eu não peguei, não consegui pegar nenhum bônus comecei com 150 de vida e eu tô com 150 ah, deixa eu mostrar pra vocês o meu layout aqui, esse daqui é o layout inicial até o momento eu não troquei nada Quanto que tira de vida, tiro múltiplo. A Tesla tira mais. Bom, essa daqui eu atualizei ela só para poder vender depois, pessoal, para atingir a nossa meta diária: venda torres para soma de 6 mil. Essa aqui eu vou atualizar e vou deixar ela, vou manter. Deixa eu já vender essa torre aqui, pessoal. Eu vou pôr uma Tesla no lugar dela. eu Já vou levar ela. Olha o jeito que a, que o nível dela sobe, o jeito que ela tá dando dando dano no, nos inimigos. Não dá é nem graça, daí, é dois segundos já está no nível máximo da, da torre. Estamos na onda 635. Então, como eu falei, pessoal, nós vamos chegar na onda 900 nessa parte do vídeo aqui, aí depois eu vou gravar uma, uma parte extra com 900 em diante Chegamos aqui na onda 641, lembrando que o nosso objetivo é chegar na onda 900 pessoal. Essa estratégia tem funcionado, vocês perceberam que não passou nenhuma onda, na verdade quando eu comecei a gravar esse vídeo eu não sabia se eu ia conseguir atingir a torre mil, até o momento eu não cheguei nem na onda 900, cheguei na onda 830, 837, o meu recorde aqui, mas eu tô confiante, eu acho que nós vamos conseguir sim chegar na na onda mil. Mas vocês perceberam que boa parte das minhas torres já estão todas no nível máximo. Exceto o tamanho delas. A cobertura da onda. O alcance. Porque tem algumas que é desnecessário, por exemplo, o míssel, Ele já está alcançando a pista inteira. Então é desnecessário levar o alcance para o nível 5, 6, 7... É gastar dinheiro à toa e no momento é uma coisa que a gente não pode ficar gastando dinheiro desnecessário hum. vocês estão percebendo que mesmo os chefes estão morrendo lá na primeira reta. Não estão nem fazendo a curva direito. Vou melhorar o míssil por nível máximo. Aí tem dois míssil para melhorar. Não alcance a velocidade de ataque, de rotação e de projétil. o congelante também, acabei esquecendo ele, o veneno eu não vou mexer muito agora porque daqui a pouco eu pretendo trocar ele pessoal, estou pensando numa estratégia aqui ainda, mas eu sei que daqui a pouco o veneno ele vai deixar um pouco de a desejar, começa a aumentar tanta velocidade que fica difícil de ver todas Como vocês estão vendo, chega uma hora, principalmente o tiro múltiplo. Esses inimigos eles são muito rápidos. Agora eu vou melhorar aqui ó, os nossos mísseis. A falta é este daqui, e depois praticamente todas as nossas torres vão estar no nível máximo e cobrindo toda a pista, toda a arena. A Onda 689 já está chegando no chefão de 700. Só tá quase passando esse se tira que ele é muito rápido enquanto eu vou melhorar o veneno, pessoal, como o resto já tá tudo no nível máximo, enquanto eu estiver usando o veneno eu vou deixar ele aqui, ah, chegamos agora no inimigo de 700 ondas, Vocês viram que ele Passou um pouquinho da metade e já foi eliminado. Mas o problema é que esses inimigos do ar aqui, eles acabou, acabou passando dois. Aqui eles vêm na, na cola do, do chefão. Enquanto está tudo mirando no chefão, ele passa. tô na dúvida pessoal Bom, por enquanto eu vou manter do jeito que tá aqui aí daqui a pouco a gente vê o que pode ser feito para referente a alguma mudança mas enquanto tá funcionando eu vou deixar essa estratégia aqui Quanto mais, oh, mais alto o número da onda, mais forte vem os inimigos. Cada vez que eles passam, eles aumentam o um nível para eles. vai ser a hora que chega na onda 800, que aí dependendo do inimigo que vem atrás do chefão, ele acaba passando a onda inteira, como vocês viram na onda 700 acabou passando dois inimigos, que ele veio na cola do chefão e não, não conseguiu matar ele Esse inimigo é um que tem que ser monitorado. Agora começa a passar, ele passa de monte. É ele, luz, inimigo do ar. Esse daí é a luz. Até o momento tá indo bem. Só que a hora que começar a passar também, aí estamos perdidos. E o problema é que chega nessa altura aqui. Ele começa a vir uma onda atrás da outra. Já é difícil de matar numa onda só. Aí emenda uma na outra. Aí piora tudo. chegando aqui na onda 746 vocês estão vendo por enquanto pessoal a estratégia é essa como ela está funcionando e vocês viram que a gente tem bastante torre para melhorar lá no, no nosso mapa de atualizações mas para melhorar precisa ganhar um dinheiro né então é complicada já está com uns 30 mil mais ou menos aqui estou com mais Por enquanto está segurando bem as ondas. Esse inimigo aqui é terrível também. Eles são fortes. À medida que vai passando o tempo eles vão ficando mais fortes ainda. pessoal, agora já tem um dinheirinho considerável, acho que eu vou fazer uma mudança aqui para fazer um teste deixa eu, passar, deixa eu passar um do 800, daí eu faço esse teste Dar de escapar o inimigo parece que ele vai direto para a base base protegê-lo contra inimigos portal inimigos saindo do portal dificuldade do nível 70% Só que vocês estão percebendo que os inimigos Já estão chegando mais próximo da nossa base Pelo andar da carruagem Próximo da onda 800 Já vão estar quase que atingindo ela Pessoal que entrou aí, já deixa um, um like, deixa um comentário também. Se vocês quiserem vídeo de outro tipo de jogo, coloca nos comentários aí que a gente providencia para vocês, tá pessoal? 788, daqui a pouco vai chegar na onda 800 é onde eu acredito que nós vamos ter uma, uma dor de cabeça porque o problema é a onda que vem atrás do chefão ela vem na cola do chefão todas as torres miram no chefão e o que está vindo atrás vai passando Hum. Vamos pensar, nós estamos na onda 794, já estamos chegando na 800, 795, 796... Ah, esses inimigos aqui cada vez mais rápido vocês estão vendo que aqueles capa parece uma teia esse essa onda da, da tesla 798 ah, se vê esse inimigo atrás do, do chefão de 800 estamos perdidos Eu já junto o inimigo do ar também, que já é terrível. Vocês viram que já passou três, né? Não, esse inimigo aqui é um pouco mais sossegado. Dá pra eliminar ele. aqui é bom não ficar adiantando as ondas bom, deixa eu fazer o teste aqui pessoal, que eu tô falando, falando, falando eu não tô fazendo que agora já começou a dar de passar essa... vamos vender este então vou colocar uma explosão para ver o que é aqui. É. Ele deu uma ligeira melhora. Agora vamos ver aqui atingir o nível máximo. Aqui eu não sei, vai chegar até o nível 15. Que daí a duração do atordoamento aumenta um pouco. Mas feito isso, eu vou ter que fazer uma outra alteração. Eu não vou demorar muito para fazer, não, senão. Vamos perder com essa torre que acabou de passar de monte. Chegamos na onda 828. eu fiz umas pequenas alterações, vamos ver se mais para frente eu preciso fazer mais alguma alteração, com essa daqui eu tô conseguindo segurar um pouco mais os inimigos lá no começo Lembrando que o nosso objetivo nesse, nessa terceira parte aqui é chegar na onda 900, que até então é o meu recorde nessa, nesse layout aqui. Meu recorde 837, estou quase atingindo ele. Se vocês quiserem também, pessoal, que a gente grave com um outro layout, com a segunda arena, a terceira arena, peça nos comentários também. aqui já tá tudo no máximo eu tô com bastante dinheiro agora é a hora de gastar dinheiro por gastar rasgar dinheiro vamos moer o dinheiro gastar à toa isso é desnecessário mas eu tenho muito dinheiro, eu tenho isso, não é? Porque é legal, pessoal diminuiu o tamanho da torre, olha a área que o sniper cobre é muito, cabe três layout dessa arena aqui dentro olha. o tiro múltiplo já tá quase passando de novo Chefinho mal chegou já já era. Vocês estão vendo como que é, né, pessoal? Realmente, esse layout aqui não é do, dos piores. Não na onda 862. Já estamos logo, logo atingindo o nosso objetivo. Aí eu vou ficar devendo depois o vídeo para chegar na onda 1000. Que vai ser a quarta e última etapa desse vídeo aí eu vou chegar na tentar chegar na mil né pessoal que até o momento eu não consegui chegar nessa onda aqui nessa nesse layout nesse primeiro layout aqui primeira arena Estamos chegando aqui na onda 870, pessoal. Pessoal, já estamos terminando esse vídeo aqui, estamos na onda 874, daqui a pouco chega na onda 900, e eu acredito que amanhã, no máximo depois de amanhã, eu vou estar tá postando a última parte, para chegar na onda 1000. Aqui vocês estão vendo que uma onda já começa a atropelar a outra, e dependendo da onda que vier atrás acaba passando na, na cola dela e acaba conseguindo chegar na base, sempre esse inimigo do ar é difícil de matar ele pessoal vocês estão vendo que aqui já começou a ficar difícil tá passando muito inimigo 77 de vida apenas Estamos chegando aqui já na onda 890 Falta 10 Para pelo menos eu atingir o meu recorde Nessa arena que é de 900 Quer dizer, de recorde eu já atingi, né Era 837 Só tô sentindo que vai passar muito aqui. Nossa, acabou comigo essa, essa onda. Para chegar no nosso objetivo desse vídeo, que é a onda 900 Já é a próxima, eu acredito, eu acredito que a gente não vai ter problema, pessoal 933 mil de bônus E a onda que veio atrás, também a gente não vai ter problema para eliminar ela É isso aí pessoal, se não for inscrito no canal já se inscreve, chegamos na onda 900 e até a próxima pessoal, Ai que não morra, que não morra, até a próxima pessoal, já deixa um joinha, se inscreve no, no canal se não for inscrito.